Povo, vamos o que importa agora, já faz acho que uma semana, quase duas semanas que eu fiz aquela despesca, né? Então a nossa tabela de controle de viabilidade tá bem mais atualizada, tá? Então assim, é... eu acho que no vídeo eu falei que foi dia 11, né? Que eu gravei o vídeo lá com a despesca, a gente já tá hoje, agora dia 20, é, e eu tô correndo aqui pra poder lançar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu vou dar uma filmadinha na minha tela para passar pra vocês e explicar a nossa planilha. Ó, oh, vamos lá. Só pra vocês entenderem como que funciona a minha planilhinha aqui. É o seguinte: então, ó, eu tenho aqui o total de peixes, né? Com é o nosso controle de mortalidade. E eu tô jogando mortalidade barra venda. Então, a gente já, a gente teve bastante mortalidade no começo, bastante não, né? Teve alguma mortalidade aqui no comecinho. Deixa eu ver, 300 e pouquinho aí, já começa a venda. Né? Então, a maioria da morreu o quê, ó? Só para vocês terem noção, 64, deixa eu ver se foi venda isso aqui. Foi venda também. Né? Morreu, não morreu muita coisa não. Deixa eu ver, morreu sem peixinhos. Também foi venda. Deixa eu ver, 52. Ah, aqui foi mortalidade, que eu lembro. É, isso aí, ó. Então o que que acontece? Morreu mais ou menos uns 100 peixes, né? Vamos jogar aqui, ó. 50, deixa eu ver se foi mortalidade. Não foi venda. Beleza. Então deve ter morrido mais ou menos uns 100 peixes aqui nos primeiros dias, né? Nos primeiros, no primeiro mês. E a gente começou com 4 mil, tá? Bem, vamos lá. O que, que eu já tenho de custo? Ó? Eu faço o controle de ração acumulada. Então, aqui é em quilos, Tá? Aqui, ó. 10 quilos, 1 quilo, 2 kg, 3 quilos, 10 quilos e tal. E vai acumulando. Então, até agora, eu usei 1.000 quilos de ração. Tá? 988 kg na verdade. Beleza? Então, 1.000 quilos de ração. Né? Hoje, o nosso peixinho, ele está em média... Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer uma biometria daqui a pouquinho, né? Que a, a gente vai... Hoje é domingo, dia 20 e... Dia 20 do 3 de 2022. Mas eu vou... Eu vou, faz, eu vou levar mais é, 50 e poucos quilos aqui. 50 quilos pra um cliente hoje. Só que tá chovendo, né? Aí tá complicando minha vida. Mas beleza, ó. Vamos ver, ó. Esse meu cliente, ele levou 22 peixes, 6,5 kg. Então, só para a gente tirar uma média da minha conversão alimentar. Então, ó, se eu pego aqui, ó, se eu tenho 6,5 kg dividido por 22 peixes, ó lá, tá com média de 300 gramas os meus peixinhos. né? É que tem uns clientes que pedem peixinho menor, peixinho maior, vamos lá. Então, ó, o que que acontece? Hoje eu tenho 2.787 peixes. Então, se eu pego, 2.787. 2.787 vezes 300 gramas. Ó, eu tenho 840 quilos de peixe. Ah, não, não posso nem fazer essa conta aqui, ó. Caramba. deixa eu ver É porque eu não posso usar essa conta Porque eu já vendi um, uma porrada de peixe Cara, e agora, hein? Hum, hum, hum. Deixa eu ver 2.787 Olá, pessoal Então o que que acontece? Se eu tenho 2.787 peixes 2.787 peixes por 300 gramas cada peixe Eu tenho aí 836 Eu vou arredondar pra cima, 850 quilos Beleza? Então, se eu tenho... Mil é, quilos, eu vou arredondar para mil, tá? Se eu, se eu já usei mil quilos de ração para 850 quilos de peixe, então eu pego aqui, ó. Eu tenho mil quilos de ração, dividido por 850 quilos de peixe. Isso quer dizer que eu gastei 1.17, né? 1.1 kg é, 176 gramas, né? para fazer de ração para fazer um quilo de peixe, né? Essa é a nossa conversão alimentar, beleza? Então eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui do vídeo, anotado esse dado. Um quilo, cento um e setenta, gramas, né? Arredondando para cima. Agora só para você entender, aqui eu tenho a ração acumulada, aqui eu tenho o raçamento diário, aqui eu tenho o valor da ração, o valor que eu estou pagando... Na ração ó, só para você ter noção ó por exemplo a ração que eu tava dando nessa época Eu tava pagando 205 reais o saco de 25 gramas aí se a gente for mais para frente ó aí eu tenho a ração de 140 25 kg aí depois 118 25 kg 95 25 kg para você ter noção eu tô trocando de fornecedor essa ração de 95 ela vai cair para 72 reais só que eu não sei se a ração é boa Aí eu vou testar, vou trazer 400 kg semana que vem né, Pra testar ela Pra ver o que, que vai dar Então, o que, que isso quer dizer? É o valor da ração né, Por exemplo, aqui ó. Nesse dia Que eu gastei 1,200 Eu gastei 10 reais de ração praticamente Entendeu? No dia E aqui eu tenho o valor acumulado de ração Então, por exemplo, até hoje Eu gastei Opa! Aí tá subindo... Beleza, ó Eu parei dia 12, tá? De alimentar esses dados. Eu tenho que jogar... Que eu anoto lá... Naquela lousa lá no fundo. Eu anoto as coisas da piscicultura. Né? E ainda não deu tempo de eu lançar. Mas enfim... Então eu gastei por enquanto... 4.200 reais... De ração. Beleza? Aí eu tenho aqui os custos fixos e os custos variáveis. Né? Aqui eu não pago aluguel nem nada, é bem tranquilo. E só uma coisa interessante, ó. 800 reais. O que é esse É, Eu coloquei aqui, ó. 880, né, na verdade. Eu coloquei aqui, ó. Compra de alevinos. Na verdade, esses alevinos eu não gastei isso porque eu produzo os nossos próprios alevinos aqui, tá? Mas eu joguei pra vocês terem uma noção que seria mais ou menos o que vocês pagariam comprando comigo. Que é 4 milheiros a 220 reais. Beleza? Bem, custos variáveis. O que, que é isso aqui? É o redox que eu usei para inocular. Na verdade eu coloquei um quilo aqui, mas é meio quilo, tá? Meio quilo de redox que eu usei para inocular o nosso sistema. Fechou? Ainda tem lá sobrando. Aqui eu coloquei as embalagens. Aqui eu coloquei a terra Terramicina Terra é antibiótico, tá? Para você que ainda não tá por dentro. Aí, ó. Beleza, ó. Aqui foi minha primeira conta de luz, né? A do dia 11, né? O seguinte, gente, a conta de luz, como que funciona? A conta de luz aqui para mim é, vem junto a conta de luz da minha fábrica, tá? Vem junto a conta de luz da minha casa, que a gente mora aqui dentro da fazenda, e vem a conta de luz da criação de peixe. Então eu joguei tudo para criação de peixe, tá? Então, a conta de luz da fábrica, da minha casa e do galpão. Só que essa primeira conta de luz aqui, que veio baratinha, 3, é, 399, é, 339, só tava a fábrica, eu não tinha me mudado para cá ainda, tá? Aí beleza, R$375, o que, que é? A depreciação. eu depreciei esse meu projeto em 10 anos. Então, eu joguei aqui, é que eu sou fabricante do meu, dos, né? você que não sabe, a gente é fabricante de equipamento, importador. Então, eu coloquei aqui, ó, como se eu tivesse gastado R$ reais para ter montado esse projeto, preço de venda, tá? Não preço de custo, meu custo é bem mais barato para eu montar esse aqui, fechou? Então, eu coloquei como se eu estivesse gastando R$ 375 reais de depreciação. Para você que não sabe o que é depreciação, a depreciação é a mesma coisa que um custo de manutenção mensal né, por um período. Por exemplo, eu, o que, que eu quis dizer com... Gastei R$ 45 mil para montar meu projeto e minha depreciação é R$ 375 reais em 10 anos. Quer dizer que daqui 10 anos eu teria que ter juntado R$ 45 mil para... Manutenção do meu sistema Quer dizer que daqui a 10 anos é como se eu pegasse tudo Jogasse tudo fora E comprasse tudo novamente novinho Ok? Basicamente isso É uma explicação mais chula Uma explicação mais fácil de vocês entenderem Bem, e vamos lá Então, aqui Os meus custos fixos Eles são compostos pelas Conta de energia da fábrica Da minha casa e do projeto Mais depreciação Aí você vai ver que a conta de luz vai aumentando com os meses, né? Ó, tá 339, aí 355. Aqui foi quando eu me mudei aqui pra minha fazenda, tá? Aí ó, 431. Aí foi subindo, né? Que a gente vai ligando mais motor, tudo mais. 980. 957. Eu acho que essa foi a última que eu recebi. É isso aí, ó. A última conta de luz que eu recebi foi essa aqui, 957, que eu paguei esse mês. Né? Eu paguei lá dia 24. Beleza? Ah, bem, ah, vamos lá. Então, essa aqui vai variar muito com o que eu gasto lá em casa e na fábrica também, tá? Bem, beleza. E nós temos aqui os custos variáveis. Né? O custo variável é gasto, por exemplo... Esse aqui é produto para inocular o nosso sistema de filtragem. Esse aqui é a embalagem para eu vender os peixinhos quando eles querem levar vivo. Terramicina é antibiótico. Aí aqui, ó. Esses 90 reais foi o que eu gastei para. Num dia que acabou a luz, eu gastei com é, gasolina. E aqui depois eu tive um, um dia aqui que eu fiquei, meu. É, coloquei aqui, ó. Gasolina, falta de energia 2. Aqui eu fiquei muito tempo sem, sem energia, foi esses dias aqui, ó, quer ver, ó, foi dia 1 do 3, no comecinho desse mês aqui que a gente tá lançando esse vídeo. Ó, juntando tudo, eu gastei 5 mil, aqui já tá somando tudo, tá, ó, vamos lá, tudo, tudo, tudo. Ó, somando tudo que eu gastei até hoje, eu gastei 6.313 reais, tá? Aí eu fiz uma sominha daqui com o que eu já vendi, ó. O que eu já vendi de peixe até hoje? Eu vendi mais ou menos... Deixa eu ver aqui quantos peixes tem. Ó, eu vendi mais ou menos uns... Mil, mil peixes, né? Mil e duzentos peixes. Mil e trezentos porque eu vou entregar hoje, né? Eu acho que eu vou entregar, né? Que tá chovendo. Então, ó, vamos lá. O que, que eu vendi aqui, ó? Só pra vocês terem noção. Eu vendi três mil e quatrocentos reais de peixe. Mais... R$ reais de ração. Mais o frete que eu cobrei dos clientes para entregar o peixe. Então, até hoje eu vendi R$ 3.740,00. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó. R$ reais que foi o meu gasto. Tá? Isso aqui. Ele está marcando positivo, tá? Só que. que é... Ele é um gasto, tá? R$ reais é um gasto. Menos. O que eu já vendi, ó, 3.740. Aí agora vem a parte importante, tá? Então, aqui, ó, eu tô saindo no prejuízo. Deixa eu até fazer... Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Beleza, ó. Opa. Deixa eu ver, só um segundinho. Calma aí. Deixa eu fazer ao contrário. Vamos lá, 3.740 que eu já vendi, menos 6.300, que vai ficar mais fácil o entendimento para vocês. Ó, eu tô num prejuízo hoje de dois, dois pau e meio, beleza? Agora vamos fazer um exercício bacana, ó. Se eu pegar esses 2.787, 2.787 colocar vezes o peso eu não fiz a biometria hoje tá gente eu tô usando a biometria acho que da semana passada só que o, o ruim de usar a biometria é que tem um, como eu tenho peixe de vários tamanhos né tem a, a rabeira eu, eu não fiz seleção né então eu não, não classifiquei o meu peixe então eu tenho uma rabeira aí e tem cliente que pega peixe maior tem cliente que pede peixinho menor que sai mais barato para ele e tudo mais então o que que acontece eu não sei para fazer essa média né, que foi a, a última entrega que o pessoal fez na sexta-feira sexta-feira eu tava em São Paulo agora levando uma exportação para Bolívia né, e eu não sei se o cliente pegou peixe maior ou menor tá, beleza? aí o que que acontece eu vou usar essa média mesmo de 300 gramas opa então, o que que aconteceria, vamos dizer, eu tenho 850 kg de peixe, para ficar mais fácil de eu lembrar, tá? Então, o que que aconteceria hoje se eu vendesse tudo que eu tenho e quisesse parar de produzir? Então eu pego 850 kg vezes 15 reais, vou colocar 14 reais, eu venderia tudo a 11.900 reais. Mais 11.900. Opa, calma aí. Calma aí que eu somei no lugar errado. Mais 11.900. Beleza? Ó, então hoje eu teria um lucro... Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Hoje eu teria um lucro líquido de 11.226 reais num cultivo de... Deixa eu ver quando que eu comecei a contar aqui. 3 do 11. Mês 11, mês 12, mês 1, mês 2, mês 3. Então, em 5 meses, eu teria feito, basicamente, 11 mil reais, líquido. Vamos dividir isso aqui, deixa eu ver, vamos dividir 11.226 por 5. Seria um lucro líquido de R$2.240,00 por mês. Então, assim, é, nesse período de 4 a 5 meses aí eu teria ganho aí R$ 2.245,00 líquido mês. Lembrando que contando depreciação, contando gasto com ração, contando a ener... pagando a energia da minha casa, da minha fábrica e do projeto juntos, né? E para você que quer um cálculo mais real, vamos lá. Eu vou tirar a conta de luz da fábrica e da minha casa, basicamente. Que é assim, ó basicamente nos primeiros meses eu não, ligava, eu não ligava os nossos motores de energia então vamos pegar a primeira conta de luz, o primeiro mês aqui se eu pegar o primeiro mês aqui deixa eu ver ó, primeira conta de luz 300 e... 300 reais vamos colocar 300 reais então, eu vou. É como se eu tivesse gastado R$39,00 com bomba aqui, né? Ó, é só multiplicar 300 por 4, né? 1.200 Eu teria gasto menos 1.200 mais ou menos, de energia. É que lá só tem minha fábrica. Na verdade, eu não tenho que pegar e fazer esse cálculo bonitinho, que senão eu vou acabar falando uma besteira. Mas, é, basicamente, vamos falar que eu tenha gastado entre 300 a 400 reais mês com a minha casa e com a fábrica, que eu acho que é pouco ainda, né? Que aqui a gente fabrica bastante coisa, solda lona e tal. Mas, enfim, já dá para vocês terem uma noção o quanto que eu já gastei, o quanto é lucrativo produzir, né? E isso, na realidade, desses primeiros 3, 4 meses de cultivo, né? aqui eu coloquei no mês 11 aí iníciozinho do mês 11 lá em novembro quase dezembro contando a colocação do peixe com uma grama lembrando que né eu fiz o meu peixe aqui então a gente colocou o peixe em meados de outubro né no comecinho de outubro foi quando eu trouxe o a larva e fiz a masculinização do nosso peixinho aqui então resumindo o vídeo de hoje se eu fosse vender todo meu peixe hoje falasse, assim, ah, meu, não quero mais trabalhar com o peixe, vou vender tudo, né? Eu teria aí um lucro entre 11 a 12 mil reais líquido, né? É, tirando todos os nossos gastos. Ou, se você fosse descontar aí quatro contas de energia a 300, 400 reais, teria entre 12 a 13 mil e 500 reais líquido é, nessa nossa produçãozinha de um mostruário que é super pequeno, gente. Na verdade, para vocês terem noção, o que eu produzo aqui fora, que são 3 mil quilos, mais ou menos, né? É... Os nossos clientes de engorda mesmo, os clientes da Brasil Pieces, é metade da produção de um tanque, para você ter noção. Então é isso aí, gente. Eu acho que ficou bem esclarecido a minha perspectiva aqui da Fazenda é, Vida Chácara Lucrativa para nossa chácara aqui é na Semana Santa vender tudo, porque para vocês terem noção, é, eu fiz um acordo com os meus funcionários, de dar uma comissãozinha para eles, e eles venderam nosso peixe a 15 reais é, aqui nos bairros. Então já tem mais de 150 quilos encomendado para segunda-feira. Então assim, é, a gente, eu acho que até a Semana Santa vai estar tá praticamente 100% vendido, né? isso só vai atrapalhar bastante o meu ciclo, eu queria tirar esse primeiro ciclo de pesca total e depois fazer a, a, a produção mensal, né? Pra gente sempre ter um peixinho gordo, eu também vou produzir aquaponia agora, né? Eu não contei pra vocês, mas aqui na Vida chácara Lucrativa, aqui na chácara da Brasil Peaces, a já tá dando banana, tá bem legal a nossa produção de banana. A pera, já tá saindo pera. A, a gente já começou com, os, com as ovelhinhas, né? Eu já peguei Cinco ovelhas aí, a gente tá fazendo a engorda, tá? aprendendo quebrando a cabeça, por enquanto, com as ovelhinhas. Mas vai ter bastante novidade por aí. Eu acho que fic... tava faltando um vídeo desse, um vídeo sério, um vídeo de quem entende, mostrando os custos bem detalhadamente no... é, na internet, né? Porque a gente vê muita pessoa é, falando de lucratividade e tudo mais, e muita gente que não entende, cara, passando um monte de balela e assim saiba de uma coisa não existe segredo não existe mágica existe trabalho duro existe trabalhar com pessoas sérias e ganhar seu dinheirinho que eu falo assim se produzir peixe desse a lucratividade desse a produção que tem gente aí que promete meu 200 300 quilos por metro cúbico é coisa de doido cara é... é. meu ninguém tava trabalhando tava todo mundo produzindo peixe pô porque é a coisa mais fácil de produzir peixe né? Aqui a gente não gasta, meu, não gasta meia hora, uma hora por dia pra cuidar dos nossos peixinhos. E dá esse puta de um resultado de meu, 11 mil líquido aí em 4 meses sem trabalho nenhum. Beleza, gente? É isso aí. Trabalho com os melhores, trabalho com a Brasil Pieces. Qualquer dúvida, nossos contatos estão aqui no final do vídeo. Valeu!